Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do podcast Toque de Cura. Eu sou o Daniel Marques e hoje eu estou aqui com o Luiz Análio, que é quiropraxista. Tudo bem, Luiz Tudo jóia, tudo jóia, cara. Tudo Bom, certo. tudo bem com você? Tudo certo? Uh -huh. A gente vai falar hoje sobre quiropraxia para gestantes. Eu queria Isso. que você falasse, desse o um, um destaque inicial aí para a pessoa que está te acompanhando. Legal. Obrigado, Daniel, mais uma vez aí, estar tá aqui falando com vocês de quiropraxia. Hoje um tema... É bem legal e um tema que estou passando aí por essa fase, eu estou com um filho pequeno né, de quatro meses, então é, já é um tema interessante e agora se tornou um tema mais interessante ainda para mim. né Tanto a gente vai falar de quiropraxia na gestação, então tanto para as gestantes quanto para os bebês também. né é, Desmistificar um pouco desse é, que a quiropraxia é só para quem tem dor ou só para quem é, é idoso, ou alguma coisa nesse sentido, a gente pode... É, ter benefícios da quiropraxia para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de idade, qualquer problema, tá, Joia? Certo. <risos> Luiz, eu queria que você começasse, então, falando sobre a, a quiropraxia para gestantes, uhum. né? É, como que funciona essa quiropraxia? Como que é feito esse, esse exercício? Joé. na a, a principal dúvida é assim, gestante pode fazer ou não, né? É, o período inicial é um pouquinho mais crítico, né? Pensando nos três primeiros meses ali, né, que na maioria das vezes a gestação ela, é, corre bem, mas algumas gestações que são um pouco de risco e tal, então esses três primeiros meses a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Né? É, ver ali com, a, com o médico, né, com o ginecologista, obstetra da, da gestante, se está tudo ok. E não tem problema nenhum de ser realizado os ajustes da quiropraxia. É, quando está tudo bem ali com a gestação, com a com a mãe e com o bebê, né? É, então a gente vai no início vai, vão ser ajustes, é, na verdade no tratamento todo a gente sempre vai pensar em ajustar a coluna, né, para é, melhorar essa biomecânica, esse movimento ali da coluna dela, né, para ter uma melhor uh, pensando tanto na estrutura do corpo quanto uma melhor comunicação do sistema nervoso que está passando ali pela coluna, né? Tanto para uma boa gravidez para a mãe, né, para um é, não sentir dores e ter uma uma boa gestação, quanto para o de desenvolvimento do bebê também, né? Então, a, o bebê só vai se desenvolver bem se a mãe está bem também, né? Então, a gente cuida dessa parte é, para poder ter essa tanto o benefício para a mãe quanto para o neném ali também, uhum. tá joia? Eu queria que você explicasse é, o que, que é a quiropraxia, porque às vezes a pessoa é, tá vendo ainda não só hoje, ainda né? Né? tá Legando. chegando hoje, aí ela quer saber o que, que é essa quiropraxia e como é feito esse exercício. Você pode explicar para gente? Claro, lógico. A, a quiropraxia, basicamente, a gente vai procurar na coluna o que, que não está funcionando corretamente e corrigir, né? É, isso que não está funcionando corretamente seriam ah, os movimentos da coluna. Então, as nossas articulações, não só da coluna, mas do corpo todo, elas precisam de um bom movimento, de uma boa musculatura, tendões, ligamentos, tudo fortalecido e funcionando de uma maneira correta, né? Então, a quiropraxia, ela vai... Encontrar na coluna, principalmente, mas em outras articulações também isso pode acontecer, restrições de movimento. né? Então, movimentos que teriam que estar tá sendo feitos para todos os planos, todos os eixos ali, é, eles vão ter algumas restrições por coisas que vão acontecendo na nossa vida. né? E, e a, a intenção do ajuste é exatamente corrigir essa movimentação, então restaurar o movimento correto ali da coluna, que é o que a gente chama de subluxação, né, essa, esse desalinhamento, tá? Então, o objetivo principal da quiropraxia é corrigir, ajustar essa subluxação. Pensando na coluna como uma proteção para o nosso sistema nervoso, então a coluna, ela protege, principalmente a medula, né, que é o, o fio ali que faz a comunicação do cérebro com o corpo. Então, se a gente tem esses desalinhamentos, essas subluxações na coluna, naturalmente o cérebro não vai estar tá comunicando bem, com todas as estruturas do nosso corpo. Então a gente restaurando esses movimentos a gente quer também atingir essa comunicação. Né? E quais são os hábitos das pessoas é, que é, causam problema nas, nas colunas é, uhum. e que exigem né, esse cuidado com a, certo. a quiropraxia? Quiropraxia. Né? <risos> é, na verdade, cara, tudo que a gente tem de hábito é, bom ou ruim vai ser bom ou ruim. Para a coluna também, né? Então, como é para a nossa saúde, também é para a coluna, né? Pensando em coisas mais específicas para a coluna, então, a, o fator físico, né? Postura, pegar peso, posições repetitivas, mov, é, movimentos repetitivos também, ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, muito tempo deitado, tudo isso prejudica. É, falta de atividade física, falta de água no corpo, alimentação incorreta e por aí vai. Então, são vários... Fatores, o fator emocional é muito importante, né? Então, a pessoa passa por muito estresse, muita ansiedade, está no quadro depressivo, por exemplo, isso também vai ter a sua influência ali sobre a coluna. Como né? que, como que um, um, um, a questão emocional afeta a coluna de uma pessoa? Legal. Na verdade, o nosso corpo ele é perfeito, cara. Ele, né, desde a da formação, desde a gestação uhum. ali e formação do, do bebê, é, tudo vai se desenvolvendo de uma maneira perfeita, claro que vai ter alguns, alguns casos ali de é, alguns, é, algumas deficiências, algumas coisas assim, mas vamos pensar num corpo que está funcionando 100% bem, né? Uhum. É, ele teria que ser capaz de corrigir essas subluxações, tá? Então, a gente está movimentando, a gente está aqui sentado, por exemplo, vai fazer alguma atividade, a coluna ela está se movimentando o tempo inteiro. Então, o corpo entende, opa, essa vértebra foi para lá, mas ela tem que voltar aqui para esse, esse eixo normal. Uhum. E aí, conforme essas sobrecargas vão acontecendo, o corpo é como se fosse um malabarista. Ele está tendo um monte de coisa ali para equilibrar, uma hora uma bolinha cai. Né? Essa bolinha pode ser uma, uma vértebra que movimentou e não voltou corretamente para o posicionamento dela, né, uhum. ou fez um movimento excessivo, por exemplo, né, pelo corpo estar tá preocupado com outras coisas e aquilo acontecer. Então, o fator emocional, ele entra muito nisso. Se ele vai estar tá ali sobrecarregado com estresse, tensão, problemas e, né, um monte de cabeça funcionando a mil ali, é... Ele vai ter outras prioridades e vai deixar um pouco essa, essa coluna ou outros problemas ali de lado, né? Uhum. Então, o corpo, ele corrige tudo. Só a gente que atrapalha ele a fazer essa, essa correção. É. E no caso das mulheres gestantes, uhum. como que é, carregar o peso do filho, né? Porque ele vai crescendo Sim. e vai ficando mais pesado a mulher. Uhum. Como que isso atrapalha e como que afeta a coluna da mulher, né? Durante uma gestação. Legal, cara. Isso é importante porque, além do, do fator mecânico mesmo, né, de ir mudando o centro de gravidade, a barriga vai crescendo. Então, é normal ali ganhar de 10 a 20 quilos, por exemplo, né, durante a, a gestação. Então, esse centro de gravidade vai mudar, né? A, a parte da pelve, né, a bacia, uhum. né, ela vai mudar muito, principalmente pensando em ligamentos, né? Os ligamentos, eles são. É, estruturas que estão segurando os movimentos ali né? Então quando você rompe um ligamento do joelho, por exemplo O que, que aconteceu? Teve um movimento muito excessivo e aí, aquele ligamento não aguentou segurar e se rompeu, né? Então, a gente tem muitos ligamentos na pelve, ligamentos que estão é, atrelados ali ao útero, né? Que começa a crescer também. Então, esses ligamentos têm que estar tá funcionando bem para poder ter um, um bom crescimento, né? Uhum. Então, principalmente a região de lombar, de pelve, bacia, quadril, essa região vai mudar muito preparando o corpo da mulher para um parto, principalmente pensando no parto normal, né? Um parto... Hoje em dia não tem se usado muito mais parto normal, parto vaginal, na verdade, uhum. né? Então, assim, não entrando no mérito de, de ser melhor ou pior cesárea ou parto normal, né? Mas sim. o próprio nome já diz. Então, o corpo da mulher foi preparado para aquilo. Lógico que existem os casos que é necessário uma cesárea. Mas tudo caminha para o parto vaginal e, a, e a, aquela região ali, ela vai se mudando também para ter esse parto, né? Por exemplo, a... A minha esposa mesmo, meu filho está com quatro meses e meio, mais ou menos, né? É, durante a gestação toda, ela teve uma gestação bem tranquila. Desde o início, os primeiros meses ali, a gente já começou a ajustar. Já era ajustada antes, né? De 15, 15 dias, uma vez por mês, no mínimo, né? E depois a gente continuou esses cuidados. Então, ela teve um parto natural, né? Um parto sem anestesia, sem nenhuma intervenção médica. E, e assim, o bebê também veio perfeito, tudo certinho. Claro, não foi só por conta da quiropraxia, né, não é milagres também, mas é, com certeza isso ajudou ela a ter uma gestação muito mais tranquila, né, sem dores e por aí vai. Uhum. Né? É, como que faz para a mulher, para a coluna da mulher né? voltar ao lugar? Porque uhum. são nove meses né? de um processo de preparação, de preparação do corpo da mulher. Como que volta para o lugar e como a, a quiropraxia pode ajudar nisso? Certo. O, o próprio corpo, ele vai. Como a gente comentou, é muito inteligente, né? Uhum. Então. É, principalmente se tá tudo tudo se comunicando bem, né? Ele não vai voltar de uma hora para outra também, não vai demorar os nove meses, né? Mas a própria barriga, por exemplo, que ela cresce muito, né? Quando o bebê sai, a barriga já não volta ao normal totalmente, né? Sim. Ela vai aos pouquinhos voltando, ela tem tem uma linha que a maioria das mulheres acaba criando, é, né? É, é bem devagar, nome. né? o Isso, o, ah, o processo. O né? processo. É, é um processo mesmo, uhum. né? É todo processo requer tempo, né? Então, a mesma coisa, como ele foi se adaptando para poder é, gerar esse bebê ali e, e adaptando para o parto, na hora de, de reverter, é a mesma coisa, né? Esses ligamentos, eles vão também se adaptando, agora já não tem mais aquele peso ali, então ele vai devagarzinho voltando, né? Por isso que a atividade física também é muito importante, né? Minha esposa, durante a gestação, ela fez bastante yoga, bastante alongamento, pilates essas coisas assim ajuda muito né para poder ter uma uma estrutura é, óssea muscular fortalecida né e isso ter uma, uma reversão mais rápida também né que da mesma forma que pode machucar quando tá acontecendo ali o processo para o parto, pode machucar no depois também, né? Quando está uhum. se reverendo. Durante o processo de, de, de, de voltar ao normal. De reversão, né? exatamente. Você, lógico que é um processo natural, né? Do corpo da mulher, mas você costuma pegar algumas mulheres que não... Que tem dificuldade de voltar ao normal. Isso, isso costuma acontecer? Ou é, é difícil? Olha, até hoje nunca... Dificu... Às vezes tem dificuldade de voltar ao peso, né? Uhum. Porque pensando no num ganho de peso ideal, né? Seria, se não me engano, é um quilo por mês, alguma coisa assim, Sim. tá? Tem gente, tem mulheres que vão ganhar mais do que isso, né? 20, 25 quilos, né? Então, acaba que esse peso a mais aí acaba sendo por conta de alimentação, ela ganha gordura junto, né? Não é só o peso da gestação, né? E, e aí, infelizmente, para reverter isso é mais difícil, né? Porque... Tem muito quadro emocional, né? As depressões pós-parto, que as mulheres, elas vão, às vezes, descontar um pouco ali na comida, por ansiedade. É, é um processo muito difícil para elas, né? Nesse início, né? Então, às vezes, fica mais difícil de, de se reverter não pensando na... É, nas mudanças que a gravidez causou mas pensando às vezes num ganho de peso excessivo alguma coisa nesse, nesse sentido beleza, é. a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui no nosso toque de cura o nosso podcast, já já a gente volta com o Dr. Luiz Anário a gente volta já já fique sabendo das novidades do esporte de Suzano no Arena DS com Arnaldo Marim Júnior. toda segunda-feira ao vivo às 13 horas no Youtube e nas redes sociais do Diário de Suzano Estamos de volta com o nosso podcast Toque de Cura, ao lado do Luiz Anário, o doutor aqui que vai falar, está falando com a gente, comentando sobre quiropraxia. Doutor, eu queria que você falasse agora é, se há um tempo né, para que a mulher grávida comece com o tratamento da quiropraxia ou se ela pode começar a qualquer momento assim da gestação. Certo. Acontece muito é, de pessoas que já estão passando e acaba é, engravidando, né? E continua o tratamento normal, né, nesse início, se, é, como a gente comentou lá no, no início, se tá tudo bem com a gravidez, né, se tá tudo bem com a gestação, com o bebê e tal, é, não tem problema nenhum ela, ela continuar. Caso tenha alguma é, anormalidade ali, né, nessa, nesses primeiros meses, uma gravidez um pouco mais de risco, por, às vezes por doenças que a mãe já tinha, alguma coisa nesse sentido, né? Ou um desenvolvimento anormal ali do bebê também, é, os três primeiros meses eles são um pouco mais delicados, né? Então, para se começar um tratamento de quiropraxia nesses três primeiros meses, quando é uma gravidez já de risco, não é muito legal. Tá? Não que a quiropraxia vá fazer mal alguma coisa assim, mas é uma coisa nova para o corpo. Então, já está passando por um processo totalmente novo ali e ainda vai entrar né, a, a quiropraxia. A gente não vai saber muito o que foi bom, o que foi ruim. Né? Então, pensando nessa gravidez de risco após os três primeiros meses. Tá? É, mas tem muita gente que já continua, tem muitos casos de, de pacientes que já estão passando, já estão ali naquele processo de querer engravidar, vai, engravida continua passando durante a gestação, aí lá no finalzinho ela dá uma sumida, você sabe que nasceu, né? <risos> e aí depois volta com, com o bebezinho, né? E aí isso é legal porque na maioria das vezes quando volta já com o bebê também, a gente já começa a ajustar essa criança, né? Então, meu filho, por exemplo, até hoje umas três vezes assim, né? Que eu sempre estou checando, sempre palpando a coluninha dele, tô com uhum. ele no colo ali e tal, e umas três coisas... Que teve ali para a gente corrigir umas três restrições de movimento nele da, na coluna dele? Não no mesmo dia, né? Uma vez foi na, na cervical, outra vez já foi mais embaixo e tal. A gente é, até hoje estava comentando com a minha esposa. A gente percebe quando ele dorme no colo, né? De, de frente para gente, ele tá dormindo muito só com a cabeça virada para cá. Uhum. Então é legal a gente começou a estimular ele a virar um pouco mais para lá. Provavelmente já. O corpo dele já acostumou um pouco com a cabeça para a direita, no caso, né? E aí, a gente já está tentando fazer um pouco do, do inverso também. Então, a gente já já vai cuidando da coluna dessa criança é, desde o começo, né? Pra gente, a gente até comentou em alguns podcasts atrás aí que a gente nunca foi educado a cuidar da coluna, né? E aí, uma mãe que já passa por, por quiropraxia fica muito mais fácil uhum. da gente... Educar essa criança aí também, né? Você falou sobre a criança, uhum. importante, né? Porque a quiropraxia, ela também é benéfica para a criança, né? E como que ela Sim. afeta uma criança durante uma gestação? Durante a gestação, você uhum. diz dentro da barriga mesmo, Sim. certo? O tudo, tudo no nosso corpo vai funcionar através do nosso sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso é, basicamente, o cérebro, a medula, que passa por dentro do, da, da coluna, né? Uhum. Que é um fio elétrico. Tá? Um fiozão, né? E desse fiozão saem vários fiozinhos que são os nervos tá? Esses nervos a gente tem vários quilômetros deles pelo corpo Mais de 70 quilômetros, por exemplo tá? é Isso que vai fazer a comunicação do cérebro com todas as células Todos os órgãos do nosso corpo, todos os outros sistemas né? Então, ah, da mesma forma que vai controlar a nossa respiração Que vai controlar o coração bater Que vai controlar a nossa digestão Também vai controlar o crescimento, o desenvolvimento dessa criança né? Então, se o sistema nervoso da mãe está funcionando bem, está sem interferências ali na coluna, é, o cérebro vai entender, falando de uma forma simples, vai entender muito melhor o que, que essa criança está precisando. E vai mandar todos os nutrientes, todas as coisas que ele precisa para poder ter um bom desenvolvimento. Então, além do fator mecânico, né, dele ter uma casinha melhor hum. ali para ele se desenvolver, né, pensando nessa é, adaptação do corpo da mãe, ele vai ter uma uma comunicação muito melhor da mãe com ele, do cérebro, do sistema nervoso da mãe e do sistema nervoso da mãe com o próprio bebê. Depois do, e depois do nascimento, como que é? Depois do nascimento tem essas questões, né? A criança, às vezes, é... tem muitos casos, há, há umas semanas atrás, uma... É... Ela não é dola, esqueci o nome agora, mas é a, o nome da profissão. É a pessoa que ajuda na amamentação, a consultora de amamentação, uhum. né? É, vai ajudar lá a mãe a, a ter essa, essas dicas, essas orientações para ter uma amamentação certa. Geral, né? Geralmente essas mulheres elas orientam a mãe, é, às vezes a mãe tem algum, algum problema na mama, uhum. por exemplo, aí orienta lá a, a, a pega como, a, como certo, faz, como pega. como. Isso, exatamente. Uhum. E aí, nesse caso. É... Na maioria das vezes, com as orientações, o bebê vai, consegue pegar certinho, no início é mais difícil, normal, mas depois ele vai se adaptando. Uhum. E aí teve uma, de, uma profissional dessa que entrou em contato comigo para poder é, ver se a quiropraxia podia ajudar em alguma coisa, porque o bebê já fez todas as adaptações possíveis e o bebê não está pegando corretamente. Pode ser uma coisa, até hoje não, a gente não avaliou ainda esse bebê, não, não tive a oportunidade, mas pode ser uma falha, alguma coisa na comunicação do sistema nervoso do bebê que não está fazendo ele se desenvolver corretamente, né? Então, o mesmo objetivo que vai ser para uma pessoa que tem dor pra, ou para a mãe na gestação, também vai ser para o bebê, para ele se desenvolver de uma maneira mais correta, né? É, no início ele se pega... É muito, tudo muito molinho, né? Uhum. Então, você pega o pescoço, a cabeça acaba caindo um pouquinho. Às vezes, ele vai ficar deitado no colo numa posição só durante muito tempo. É... Até a posição de amamentar. Tem, tem bebê que gosta de, de, de mamar só de um lado e do outro não. Então, essas coisas podem ser por algum desequilíbrio da coluna também, né? E aí, a gente corrigindo, a gente vai ter esses benefícios aí para ele. Tem muitas gestantes que têm medo de fazer quiropraxia? Como que vocês ah, fazem para... <risos> Fazer com que ela vá e faça... Tirar esse tabu ah, aí, Tirar né? esse medo. Uhum. Não só gestante, né? Muita uhum. gente tem medo, né? Porque uma das formas mais divulgadas da quiropraxia são os ajustes manuais, né? Que são aquelas manipulações que acabam fazendo barulho, estralo e tal. Uhum. Então, o pessoal divulga muito isso porque chama muita atenção, né? É curioso. é curioso. É curioso, exatamente. Né? E quem adora, quem gosta daquilo, vai amar, né? Fala, nossa, eu quero ir por conta disso, <risos> né? Mas tem muita gente que não gosta de estralo, ou que não gosta de, de manipulações, prefere outras formas, né? E a gente tem essas outras formas dentro da quiropraxia, só que elas não são tão divulgadas assim. Uhum. Então, às vezes a mãe, ah, não, eu tô já com barrigão não vou conseguir deitar na maca, não vou conseguir fazer essas manipulações aí acaba não indo, né? Às vezes não só pelo medo, mas pelo fato de achar que não vai conseguir, né? E, e não, a gente tem algumas almofadas hoje em dia que ajudam, é, dá para fazer várias coisas sentada ou com ela em pé, por exemplo, não necessariamente precisa deitar de bruço, né? Então a gente vai quebrando um pouco disso daí, né? Por isso que é legal a gente ir mostrando as outras formas também, não só... A a técnica diversificada que a gente chama, que é essas dos ajustes manuais, dos estralos hum, aí e tudo mais, né? Tá certo. <risos> é, tem contraindicações para os gestantes? Algumas podem é, ter dificuldades para fazer e, e, e quais são as contraindicações? Legal. Na maioria das vezes, a, a contraindicação é mais nesses, ter, nesses três primeiros meses, assim, né? Quando ela já tem essa, essa gestação que está com algum risco, né? Então, a gente não aconselha muito... É, entrar com a quiropraxia nesse, nesse período, né? É, e a, as contraindicações são as contraindicações que seriam para pessoas normais mesmo. Então, por exemplo, a gente vai fazer um ajuste manual no, na cervical de uma pessoa que está é, tomando anticoagulante ou que tem Alguma, alguma lesão já na artéria, algum ressecamento dessas artérias que estão passando aqui pela cervical. Então, a contraindicação, na verdade, é a forma que a gente vai usar para corrigir. Então, ao invés de fazer lá a manipulação, fazer os estralos e tal, a gente vai usar um aparelhinho que vai fazer o um impulso ali na vértebra a pessoa vai ficar parada e vai fazer esse impulso. Não precisa mexer a cervical dela para não correr risco de machucar, né? Uhum. A lombar, a mesma coisa. Como está ali com muito desenvolvimento naquela região, para a gente não precisar ficar manipulando aquilo, às vezes a barriga já está grande e a mãe fica meio desconfortável e tal. Então, a gente usa esse aparelho também, chama ativador, né? A gente posiciona ele na vértebra, ele, vai fazer um, ele tem uma regulagem de força, ele faz esse impulso, movimenta as vértebras ali que a gente precisa e a pessoa fica paradinha por isso que dá para fazer sentado por exemplo né então o então, efeito é o mesmo só muda o um, um método que é feito para exatamente essas pessoas, né? exatamente o, o, o objetivo vai ser alcançado hum. da mesma forma o que vai mudar é a, é a forma de fazer essa manipulação né na verdade não vai ser uma manipulação né vai ser um, um instrumento que a gente vai usar ali para fazer essa correção existe uma preferência assim das pessoas ah eu prefiro fazer ele mecânico eu prefiro fazer com o próprio doutor mão uh -huh. e tal tem tem é, é, tem é, pessoa pacientes que aceitam isso? Uhum. Uhum. Tem os casos que a pessoa fala, ah, dá para fazer dessa forma ou dá para fazer de outra, né? E tem muita gente que vai achando que vai ser estralado de tudo quanto é jeito <risos> e no caso dela não pode, por exemplo, né? Então, dá para mesclar assim, ah, eu gosto mais desse tipo de técnica, eu gosto mais desse. Mas a gente tem que ver se essa técnica é adequada também para problema que ela tem, né? Uhum. Que às vezes o ativador, por exemplo, a gente pode usar em todo mundo praticamente, né? É muito difícil ter alguma restrição para o uso do ativador, mas as manipulações elas já têm algumas restrições. Então às vezes a pessoa gosta de, de ouvir os barulhos, os estralos <risos> lá, mas se ela tem, por exemplo, uma lesão nessa na artéria, né? Ou se ela tem uma osteoporose, a gente já vai tomar um pouco mais de cuidado e tal, né? É. Como que é a reação da, da pessoa que chegou, nunca fez a, a quiropraxia Ela chegou e fez pela primeira vez, como que essas pessoas reagem? Ao... Putz, cara, tem diversas reações, viu? <risos> tem? Tem, tem Principalmente, a, a gente costuma às vezes começar pela cervical A gente não, digo, no meu caso, uhum. né? É, depende muito de cada quiropraxista A gente começa de baixo para cima, de cima para baixo, no meio, né? Não tem muita regra não, depende da técnica que vai ser usada eu costumo ajustar bastante a cervical primeiro, assim, porque eu vou conversando com a pessoa, vou mostrando para ela, a cervical é mais sensível, então dá para ela sentir, ó, tá vendo como aqui movimenta, aqui não movimenta, né? Provavelmente aqui mais dolorido e por aí vai, né? E aí na hora que a gente faz, eu vou explicando para ela não assustar, né? E na hora que a gente faz o ajuste, principalmente esse o, o manual mesmo, né? E faz um barulho, cara, tem gente que a maioria das pessoas cai na risada, né, porque acha que vai doer pra caramba e tal, e não é dolorido, né, é... tem gente que às vezes relaxa tanto ali, que você tá palpando a cervical dela, já tá quase dormindo ali na sua mão, <risos> né, tem gente que chora, mas não, chora é, mas não por dor, por alguma liberação emocional ali dela, assim, né, a gente tá, de novo, a gente tá mexendo com o sistema nervoso, né, então, tudo no nosso corpo é muito interligado, né, às vezes ela está com uma dor ali de anos, crônica e tal, a gente mexe em uma vértebra e pode ser que ela já sinta alguma mudança, né? Então tem reações de tudo quanto é tipo, cara tem aquela de a pessoa às vezes é, começa a rir porque ouve o barulho e fala nossa eu nunca imaginei que eu fa conseguiria fazer barulho aqui nessa sim, parte do sim. corpo uhum. acontece muito isso. acontece também. acontece tem gente que sente muita cócega né então você vai fazer começa a rir começa Desde que a, começa a rir, já. rir mesmo sim sim porque tem alguns aparelhos que a gente usa também para fazer a liberação muscular né pra fazer uma massagem ali e tal e a Z, minha mãe é uma delas mesmo, minha mãe não... Você não, <risos> tá fazendo, você faz por precisar mesmo, porque ela não, não para de se, de se contorcer ali de tanto que não ele Não para né? de dar risada. <risos> tá certo. Então, a gente vai pro intervalo então, doutor. Já, já a gente volta com o podcast Toque de Cura aqui do Diário de Suzano. Fique sabendo das novidades do esporte de Suzano no Arena DS, com Arnaldo Marim Júnior. Toda segunda-feira ao vivo às 13 horas no YouTube e nas redes sociais do Diário de Suzano. Estamos de volta com o podcast Toque de Cura. Estamos aqui, então, com o Dr. Luiz Anário, quiropraxista. Isso aí. <risos> Doutor, é... As pessoas, às vezes, assistem na internet, né? Vem lá o pessoal instalando, uhum. faz um movimento. Tem muita gente que quer fazer isso com, com outras pessoas. É recomendado ou é melhor não fazer? Não, é, me é melhor não fazer. <risos> <risos> a gente comentou bastante disso no, no primeiro episódio, que foi onde a gente explicou mais a fundo da quiropraxia mesmo. Mas, assim, é... o estralo ele é uma abertura de espaço da, da articulação. Então, é como se estourasse uma bolha ali dentro que faz esse, esse barulho, né? Uhum. É, só que quando a pessoa que, que não tem a, a formação de quiropraxia vai fazer, vai apertar lá as costas, vai deita no chão aí que eu te estralo, né? Mais ou menos isso, <risos> né? Aí não pode. É, aí você vai estralar, vai estralar. Né? Se eu pisar nas costas de alguém, vai estralar. Só que não significa que está corrigindo algum problema. Você pode, na verdade, estar tá causando algum outro problema, uhum. né? É, então, a gente busca corrigir o que está precisando de movimento. Então, por isso que quando a gente faz o... O estralo, na verdade o estralo, a gente brinca que o estralo é um bônus, né? Uhum. A gente corrige e o estralo vem como consequência, né? Tanto é que tem outras coisas como motivador aí que a gente vai... Falar que é. não, não gera esse estralo, né? Mas esse não é ativador, legal fazer, não. You, não. Por favor, evitem fazer... Pro, procure, procure um, procure um especialista. <risos> uhum. Doutor, esse ativador que o senhor falou no começo da entrevista, né? É, o que, que é esse, esse aparelho? Aparelo. Como que funciona? Legal. O que a gente, ele tem vários modelos, tá? O que a gente tem na clínica, é, ele é um aparelho... Ele parece uma, uma injeção, assim, né? Só que, na verdade, não tem nada de agulha, nada disso. Não se é assustem, disso, né? não se assustem. Ele tem uma, uma ponteira que vai fazer um impulso mecânico. Então, a gente dispara, ele tem uma regulagem de quatro forças, né? Então, dependendo da região da coluna que a gente vai ajustar, a gente regula nessas né, forças e faz o disparo com ele, né? Muita gente acha assim, o que, que é esse disparo? É um disparo mecânico, então ele faz um impulso, ele dá um, um tirinho ali na, na vértebra, né? na, na articulação... E vai movimentar isso, porque ele é muito pontual, ele é muito específico, né? Ele tem uma formato mais ou menos do o diâmetro de um dedo, assim, né? E lá dentro ele vai movimentar tudo que precisa, porque ele é muito rápido, né? Então, quando a gente faz, vai demonstrar para o paciente, a gente demonstra uma caneta, coloca a caneta em cima, assim, e faz o impulso, a caneta vai longe. Lógico que não vai movimentar tudo isso lá dentro da vértebra, né? Da, da coluna. Mas é só para entender que aquilo tem uma força suficiente para poder fazer o movimento. Porque às vezes a pessoa nem uhum. sente nada. Fala, ah, esse brinquedinho <risos> que você está usando aí não vai servir para nada, né? Mas, mas corrige muito bem. <risos> tá certo. Doutor, deixa então os contatos aí para as pessoas que estão acompanhando o senhor. Para a gente encerrar aqui o nosso Legal. podcast. Joia. A gente tem o Instagram oficial da Toque de Cura, que é o toque de cura underline quiropraxia. E também, agora a gente está com o Instagram específico de, de cada unidade, né? Então, o Toque de Cura uh, de Suzano é Toque de Cura Suzano, né? Uhum. E lá já tem o, o link que vai direcionar para o WhatsApp, que vai ter o número é, do, do telefone também, caso a pessoa queira ligar, né? Para entrar em contato, tirar dúvidas, agendar consulta, dá para fazer. Pode mandar por direct também lá no Instagram, que, que as meninas respondem e tal. A gente tem uma... Uma assessoria para responder esse Instagram, né? Então, qualquer forma a gente consegue. Ajudar, tirar dúvida marcar consulta, tá Joia Qual o endereço da Toque de Cura aqui de Suzano? Aqui em Suzano é na rua Baruel 544, aqui pertinho mesmo do, do estúdio aqui. Certo. Perto Doutor, da prefeitura. show de bola. <risos> Doutor, ó, muito obrigado Eu viu que agradeço, pela entrevista. Cara. A gente deseja aí sorte aí para o Toque de Cura, né? Para a equipe de vocês. A gente volta na semana que vem com o podcast Toque de Cura. Eu sou o Daniel Marques e estou encerrando então aqui o nosso podcast. Um abraço a todos e até semana que vem.